Bom, pessoal, vou demonstrar o joguinho aqui que vocês terão que fazer, ok? Peguei um vasilhame qualquer espalhei várias tampinhas pelo espaço. Podem ser pedrinhas, podem ser bolinhas de papel, podem ser brinquedos, podem ser bolas de meia, os objetos que vocês tiverem na casa de vocês, tá? Inicialmente, eu vou começar com a sacola que eu apresentei para vocês é, no primeiro momento, ok? E aí, qualquer é ideia da brincadeira do jogo? Utilizarem... Esse movimento de saque, tá? Movimento de toque e movimento de manchete para manter essa sacola no ar enquanto vocês recolhem os objetos do chão, ok? Então, vamos lá. Vou fazer um pouco com a bexiga aqui, tá? Pra vocês verem. podem ver, pessoal, dá para utilizar esse jogo, essa brincadeira, com os fundamentos do vôlei, ok? Com o saque, com o toque, e com a manchete aula, vingou com os fundamentos, tá? E a a brincadeira também, ok? Até mais! Tchau, tchau!